Olá! No encontro de hoje, vamos aprender um pouco sobre o modelo linear de inovação e por que, como a gente perguntou, a inovação começou a ser tão desejada, né? No século XX e no século XXI. O que é importante notar aqui é que as mesmas pessoas que transformaram o termo inovação como algo temeroso, indesejado, foram as que transformaram num termo desejado. As classes dominantes, concomitante com os acadêmicos, construíram os termos conforme as suas necessidades temporais. Neste momento, foi construído para a inovação uma roupagem tecnológica. Muitas pessoas dizem ser Schumpeter, o pai da inovação. Acontece que a inovação tecnológica é um termo comumente associado a teoria dos Ciclos Econômicos de Joseph Schumpeter. Porém, no seu livro original em alemão, Schumpeter utiliza a palavra "combination" e nunca a palavra inovação para descrever os acontecimentos. Apenas na versão inglesa do livro de 1934 é que isso é traduzido como inovação. Curioso, né? E por que isso? Em 1949, um aluno de Schumpeter montou uma escola de administração no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT. Nessa universidade, ele escreveu um livro chamado Inovação e Invenção na indústria do rádio. Neste livro, este professor indica como as pessoas poderiam saber o que é uma inovação e como poderiam investir na inovação. Porque este professor se chamava William Rupert McLaurin e, juntamente, com outro professor, curiosamente chamado Bush, havia escrito um texto para o governo norte-americano, ainda em 1948, chamado Ciência, a Fronteira Sem Fim. Science, the final frontier. Esse texto afirmava para o governo norte-americano que agora que a guerra havia acabado, haviam novos motivos para investir na academia, no desenvolvimento e na pesquisa. Este motivo seria a capacidade inovativa das empresas e das próprias nações e que isso deveria ser usado como investimento em pesquisa acadêmica. Para governos e organizações internacionais, a inovação é tecnológica e é econômica. É fruto do desenvolvimento em pesquisa entre países e organizações. Ao mesmo tempo, a inovação social é tida como um contraponto à inovação tecnológica, algo que veio para mitigar os problemas causados pela segunda. Mas como se a inovação social na literatura venha 100 anos antes que a inovação tecnológica? isto é uma contradição. Então, para prosseguirmos com os nossos estudos e construirmos uma ferramenta para mensurar centros culturais, devemos admitir que a inovação social e a inovação tecnológica pertencem a uma mesma raiz. Cai na anatomia um corte novo nas instituições, uma nova forma de promover as ações interações, pesquisas, desenvolvimento e a própria vida dos seres humanos. Eu, particularmente, gosto muito deste trecho. Inovação aqui diz respeito a processos de criação de produtos ou métodos em diversas escalas que objetivam alterações econômicas e sociais nos contextos em que se inserem. E essas transformações necessariamente envolvem invenções técnicas. Alguns autores segmentam a inovação entre social e tecnológica. Não dá para a gente pensar assim. Preferimos a opinião de Flusser, em que quem faz o filme ou a fotografia não é o cineasta, mas o fabricante de câmeras. Ao mesmo tempo, sabemos que o conceito de inovação social é muito acorrentado aos momentos de crise. A inovação social historicamente surge em momentos de crise e não sabemos aqui se ela cumpre seu papel de fabricar novos momentos para o capitalismo ou de combater as deficiências do mesmo. É mais um paradoxo da inovação. A necessidade de contrapor os termos tecnologia e sociedade. Para decontestar o termo inovação, é econômica, para fins econômicos e de desenvolvimentos nacionalistas. Com isto, o modelo linear de inovação é pregado como algo que se inicia na pesquisa, se desenvolve no design de um produto, acompanha o marketing e as vendas até a satisfação do consumidor. Como veremos a seguir, essa visão é muito limitadora e não dá conta dos desafios de organizações do setor da economia criativa.